Ok, muito bom dia, povo angolano. Eu sou o pastor Daniel Lobato Pires. Tenho uma mensagem profética para a nação angolana. É assim, desde 2001 que Deus está a falar. Em 2001, nós orávamos para a situação da igreja. E de repente o Senhor apareceu-nos, com uma voz trondosa, tão clara, e que dizia assim: Angola não terá paz nem melhoramento na sua economia se as igrejas cristãs não orarem para esta nação. Nós fizemos tudo e reunimos as igrejas na cidadela, onde oramos durante sete dias. No último dia, através do orador, o apóstolo Tambu no copo da RDC, o senhor dizia, Angola vai entrar para o ano 2002 com uma condição de paz. Mas o líder da oposição continuará em guerra e vai morrer em combate e Angola terá paz. Quando chegamos nos meados de agosto setembro, outubro em diante, o governo, que tinha uma grande parte do território angolano controlado pela força da oposição, conseguiu recuperar automaticamente. E Angola entrou para 2002 com a condição de paz. O líder da oposição continuou em guerra, morreu em combate e a paz surgiu em Angola. Houve paz e melhoramento na economia, conforme o senhor tivera dito. Desta vez, o senhor apareceu novamente em 2014, dizendo, conforme eu andei com Israel, estou a andar com Angola. Farei da Angola uma nação santa, um povo santo e quer um governo santo. Israel, eu me revelei em Israel, numa crise mundial, a chamada vacas gordas e as sete vacas magras. Estou a me revelar em Angola numa crise mundial. Angola viveu de 2007 a 2014 um período de fatura, onde o barril de petróleo atingiu um nível tão alto. Mas de 2015 a 2022 são períodos de crises, Conforme vocês puderam ver, as epidemias e outros problemas que a chuva criou, por aí em diante. O senhor está dizendo que Israel permaneceu 400 anos no cativeiro dos egípcios. E Angola também permaneceu 400 sob o cativeiro dos portugueses. O primeiro governo de Israel foi o governo de Saúl. E o primeiro governo de Angola é o governo do Empelá. Após a independência de Israel, Israel ficou mais de 40 anos sobre deserto. E Angola, depois da independência, ficou mais 40 anos debaixo de conflitos políticos e militares. Compare bem essa coincidência. Deus disse, conforme eu rejeitei Saúl para que não governe mais Israel, eu rejeitei o MPLA para que não governe mais Angola. Saul governou 41 anos, não 42. E o Empelá está no poder há 41 anos e não vai chegar a 42. Quem substituiu Saúl no Egito foi o seu grande opositor, Davi. Ele substituiu Saúl em Israel. Em Angola, quem vai substituir o Empelá é o seu grande opositor, a Unita. Ele vai substituir o Empelá. As histórias estão semelhantes. O a, o Saúl foi instituído por uma força militar não foi a força de Davi, Davi era militar ele tinha força, mas não foi a força de Davi foi uma força que se levantou no país e destruiu Saul porque não quis deixar o trono mesmo sabendo que Davi era o homem escolhido por Deus, em Angola vai acontecer a mesma coisa quem vai destruir o Empelá vai surgir uma situação creio eu que vai ser militar, porque é assim que aconteceu com Israel, que destruiu Saúde e vai te julgar Agora, para que não aconteça essa situação Nós queremos aconselhar o governo no poder Para que entregue o poder, perdoe as eleições entregue Para que não haja amanhã mortes Não queremos mais em agora Eu gostaria de aconselhar também a Unita Saiba que todo este, este, este, este voto que recebeu do povo É uma graça que vem de Deus, é Deus Está dando a governação angular em suas mãos. Não é a vossa força, não é a vossa sabedoria, não é o vosso poder, mas é a graça de Deus. Vem governar Angola dentro dos princípios de Deus. O Senhor está a dizer assim: daqui em diante não será assim. Toda má governação será destituída automaticamente até que ele encontre um homem que anda dentro dos seus princípios. Por isso, que o Senhor esteja conosco e abençoe o povo angolano. Obrigado. Folha 8 agradece, Senhor Pastor. Obrigado.